Sempre digo aqui no canal que para uma luta sair do papel no UFC, três partes precisam estar alinhadas. Os dois lutadores e o interesse da empresa Sei que o público brasileiro tá triste, cabisbaixo e efervescente no momento Demandando a revanche imediata a Alex Poitain Que foi nocauteado por Israel Adesanya no UFC 287 Afinal, faz todo sentido Apesar do brasileiro não ter sido um campeão dominante Ter caído na primeira defesa O placar da, da rivalidade ainda tá 3 a 1 Poitain Sem contar que o evento de sábado vendeu bem E a rivalidade tem bastante química Mais química do que alguns outros adversários do o médio. Tem outro motivo também Eles lutaram por apenas 9 minutos E o nigeriano deixou a arena mancando E com a perna esquerda enfaixada Isso significa que a sua movimentação já estava comprometida no segundo round E se o Poiton não tivesse ido com tanta sede ao pote Não tivesse caído na armadilha do cruzado de direita o Adesanya certamente passaria maus bocados a partir dali. Só que por que eu tô cravando aqui que não haverá revanche imediata? Porque eu analisei com calma o que disseram os três interessados pós-luta. Ou o que não disseram. Poitam, por exemplo, foi brutalmente nocauteado, então não falou no microfone do Joe Rogan e nem participou da coletiva de imprensa pós-luta. Claro, nessa situação fica difícil fazer qualquer tipo de promoção. É claro que ele gostaria de ter mais uma chance, mas o grande público não o viu demandando isso que a gente pôde ver foi aquela bela conversa, amistosa, tranquila, com o Adesanya nos bastidores. E depois uma mensagem no Instagram dizendo para os seus fãs que estava tudo bem. De novo, normal, não havia muito a ser feito. Aí entra a parte do Dana White, da empresa. Duas pessoas diferentes perguntaram sobre a revanche imediata após luta e nas duas respostas ele saiu pela tangente. Disse, por exemplo, que aposta tudo o que tem numa mudança de categoria do Poitain na sequência. Até expandiu sobre o assunto falando como é complicado esse corte de peso dele. E a gente já conhece Dana White há tempo suficiente para saber quando ele claramente não quer se comprometer com algo. A minha leitura do que o presidente disse foi: pessoal, vida que segue, o desfecho foi conclusivo e a gente vai pro próximo da fila para a categoria andar. Nesse caso, como eu disse na resenha pós-luta, vale notar que a estrela global, o terceiro maior salário do MMA, atrás de Conor McGregor e John Jones, é o Israel Adesanya, não o Poatan. E aí a gente entra na parte do atual campeão, que voltará a ser top 3, top 2, peso por peso na atualização do ranking nessa terça-feira, e já chegou num patamar de ter a sua voz ouvida pela empresa. Abre aspas. Eu dei a ele um caminho muito rápido até o cinturão. Eu poderia ter dito, não, com quem ele lutou? Ele venceu um top 5. Foi só porque não tinha mais ninguém e eu tava procurando um desafio. Aí apareceu esse cara que me venceu no kickboxing. Tive a revanche imediata pelo que fiz no jogo. Fiz sete defesas de cinturão. Ele precisa trabalhar duro e mostrar resultados se quiser uma. Bom, se Lana White e o Adesanya querem seguir em frente e o elo mais fraco dessa corrente comercialmente falando é o Poitain. Não tem muito o que fazer, por mais que isso soe injusto para nós, o público brasileiro. A grande dúvida é: Potan vai insistir nos 84 quilos e nesse corte de peso brutal que, repito, pode ter contribuído para o nocaute só para caçar o Adesanya novamente? Porque com duas ou até uma boa vitória, uma vitória-chave, ele consegue a revanche novamente, mas aí o cara não estará escutando o seu próprio corpo. Pessoal, o fato dele conseguir bater o peso está longe de querer dizer que essa é a melhor opção do ponto de vista fisiológico. Pra ficar claro, tecnicamente falando, acho o Jared Kanoni, por exemplo, um ótimo casamento pra ele. O problema mesmo é o corte de peso. Agora, se abraçar a sugestão do patrão, a carreira, um, ganha mais longevidade, e dois, nada impede que a rivalidade com a Adesanya tenha novos capítulos. O que tô querendo dizer é, se o Poitain é competitivo do jeito que é quiser caçar o Adesanya, de repente, a melhor opção para ele é migrar para os 93 quilos. Porque, pelo nome que tem, o hype, e por ter sido ex-campeão do mundo, o brasileiro facilmente já estrearia com um top 5. E esses são Anthony Smith, Iri Prohaska, Alexander Rakic, Makomed Ankalaev e Yamblarovic Número 1 um, Poitain é mais popular que todos eles Isso já facilita bastante as coisas Número 2 Desses 6, e aí já tô incluindo o campeão Jamal Hill 5 são strikers E uma vez em pé, Poitain, aí com o cérebro menos desidratado Será favorito contra todos eles Ou seja, se der para evitar o Ankalaev, o wrestler do Daguestão Nesse primeiro momento As chances dele lá em cima são ótimas Número 3 se o Jamal Hill se mantiver como campeão, venceu o Iri Prorasca, melhor ainda. Porque aí tem toda a narrativa de vingança do Glover Teixeira. O que eu tô querendo dizer aqui é que o também estaria a uma ou duas vitórias na divisão de cima do cinturão. E aí, muito mais saudável, ele poderia virar um dos raríssimos duplos campeões da história do UFC. Fazer tudo isso com apenas 7, 8 lutas dentro da empresa ainda seria um feito absolutamente inédito. E se isso acontecer de um lado e o Adesanya mantiver o cinturão dos médios no outro, e ele será favoritíssimo a isso, porque já eliminou basicamente toda a categoria, as estrelas se alinham de novo. Olha só, a trilogia no MMA, a quinta luta entre eles, seria na divisão até 93kg e valeria o duplo campeonato simultâneo pro Adesanya, feito mais raro ainda. A situação inverte, seria o Adesanya indo até o Poatan na posição de desafiante, ou seja, teria total interesse. E se você perguntar pro cara, ele acha que o rival vai muito bem obrigado na divisão de cima, abre aspas. Ele vai causar problemas com 93kg, Boa sorte pra todo mundo por lá, porque ele é um filho da p*** duro pra se lidar Posso dizer isso a vocês Vejam bem a história do Daniel Cormier, que tava em baixa depois das duas derrotas pro John Jones com 93kg, subiu pro peso pesado, venceu o cinturão e mudou completamente de status. O próprio John Jones só não foi atrás para roubar o brilho do rival porque tava cumprindo suspensão por dop. Então não, não acho que a rivalidade entre Poitain e Adesanya acabou. Acabou no curto prazo, mas no longo prazo acho que pode ficar muito mais interessante do que já é. Porque esses dois são bons demais e acho que vão continuar vencendo paralelamente até um novo encontro. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Concordam comigo que é melhor agora para o Poitain fazer o que o corpo dele está pedindo, lutar com 93 quilos, que são 9 quilos a mais do que ele está batendo hoje, ficar mais resistente, de repente com mais pegada ainda, e tentar limpar a divisão de cima para reencontrar o Adesanya no futuro? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, clica na mãozinha positiva, clica no like, deixa o seu like, que ajuda bastante a gente seguir engajando aqui no YouTube. E, claro, não percam o podcast dessa semana. Eu e o Lucas Carrano destrinchamos o UFC 287, analisamos as lutas principais e vários detalhes que tinham passado batido. Você clica no link aqui de cima para conferir ou nas plataformas de áudio Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.